Fala jogador, tudo bem com você meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Galera, seguinte, hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito bom porque o GeForce Now está chegando de forma definitiva aqui no Brasil galera, isso mesmo A, a NVIDIA aí, ela utilizou-se de uma parceira chamada Abia aqui no nosso território na nossa região né quando eu falo região eu tô falando logo de é, de uma região bem vasta bem grande né então essa ábia é que vai ser aí a grande parceira responsável por fazer essa conexão cliente geforce Sinal a uh, aqui pelo menos na América Latina que eu saiba até o momento tá ok e o GeForce Now, galera, não sei se vocês já testaram ele É possível sim via VPN fazer um teste de ver como é que é Eu fiz um teste extremo aqui Eu decidi que eu iria jogar 30 horas de The Witcher 3 no uh, GeForce Now com VPN para mim ver se eu conseguiria ter pelo menos uma experiência parecida do que eu tive jogando nativamente Certo? E eu vou dar aqui as minhas impressões para você do que eu senti e de o quão bom isso pode ser, tá? Bom, primeiramente, é, eu joguei de forma gratuita porque não é possível nem pagar o serviço atualmente, né? Ah, pra gente jogar lá, porque ele fica lá nos Estados Unidos, né? Então pra pagar é uma, é uma burocracia, teria que... é muita, Enfim, é, eu decidi jogar uh, ele gratuitamente mesmo. O que acontece? Você entra, fica numa fila, e aí, após essa fila de pessoas que estão na sua frente, você consegue se conectar ao servidor do GeForce Now. A partir desse momento que você tá lá dentro, você pode jogar vários jogos da sua biblioteca. Não são todos, beleza? Não é todo jogo que tá na sua biblioteca. Steam, Epic e outras plataformas aí que estarão lá. Mas pouco a pouco eles estão trazendo cada vez mais jogos que podem ser jogados, tá? Então, num primeiro momento, talvez você não tenha todos aí que você queira jogar. Mas, principalmente, os lançamentos já são incluídos lá, basic, basicamente, como que, é, certeiramente, sabe? Mas, ficam lá ah, vários jogos e eles estão implementando isso aos poucos, tá? Então, eu decidi, optei por The Witcher 3, porque já era um jogo pesado, né, Para mim ver. Eu consegui é, estabilizar bem em 1800p. Ah, no Full HD no Ultra tá eu liguei tudo até o real works lá da NVIDIA liguei tudo e para mim ficou muito bom eu moro no centro-oeste eu tenho uma uma internet aqui em casa de 450 megabytes tá é megabit né para ser mais certeiro <risos> megabit é, e para mim foi uma experiência muito boa vez por outra acontece do do gráfico ficar meio que borrando imagina que você tá no YouTube aí você roda o, o vídeo a uma qualidade ali de 1080 ou 1440 é, 1440 né o quad HD e aí ele baixa lá para 400p 480p ou não sei 720 algo um pouco menos do que isso então algum, em alguns momentos eu senti essa queda mas assim Dois minutinhos, um minuto e meio, volta ao normal e a maioria da jogatina foi lisa, lisa, lisa, tá? Não senti delay porque eu acho que para esse tipo de serviço, o, o jogo ideal é um jogo de campanha single player que você vai jogar sozinho. Eu acredito que para um jogo multiplayer competitivo, não vai valer a pena porque você vai sentir aí o delay de movimentação... Você vai sentir uma série de coisas aí que talvez você não queria porque você tá naquela jogatina frenética, né? Mas para o jogo single player, excelente, excelente experiência, tá? O GeForce Now ele vai funcionar aí em Windows, ali nos PCs, em macOS, né? Ah, nos Androids e também no iPhone ou iPad, né? Então vai basicamente rodar. em tudo né cara tudo tá vai rodar aí só não Linux por enquanto né então cara é o que eu penso a respeito para mim foi uma experiência usando VPN muito bom então acredito que se os servidores estiverem mais próximos aqui a gente ainda vai ter uma performance ainda maior e isso é muito bom e dado o cenário que a gente tem hoje eu vou eu vou até fazer um, um adendo aqui cara eu tenho computador desde 90 97, 98, início de 2000. E mano, computador é uma zica, cara. É uma zica computador. Você compra uma peça e aí ela não tem uma compatibilidade e aí, mano, é terrível. Hoje hoje já já tá muito mais fácil. Na minha época, por exemplo, que a gente começou a ter computador, a gente não sabia o que que era as peças, praticamente. Então assim, era muito difícil Hoje não, hoje é mais fácil né Você coloca aí no, no YouTube aí Como que monta a máquina, como que instala alguma coisa Você tem, é fácil Deixa eu beber uma água aqui Mas o que que acontece é, Existe um risco muito As peças estão muito caras Existe um risco muito grande de você Estragar, dela Dar B.O. Né? A, a maioria da galera aí Tá tendo que ir pro mercado é, De usados ou no mercado chinês para comprar suas peças para poder jogar o jogo numa qualidade aceitável. Não é nem uma qualidade boa. É uma qualidade aceitável. Então, para você ter a mesma experiência que eu tive, por exemplo, jogando no GeForce Now a 1080p com tudo no Ultra, no The Witcher 3, você teria que ter um computador hoje que estaria ali na casa dos seis mil para você ter uma noção você teria que ter uma placa de entrada boa do mercado hoje né 660 XT da AMD ou a, a 3060 ali da, da, da Nvidia né ou então uma mais antiga 2070 a 2060 é, se tiver uma super né ou uma, uma UTI então você teria que ter um mais ou menos aí uma placa dessa mas é difícil encontrar hoje o que mais enquanto encontro 3060 Ti Ou 3060, né? Então você teria que ter uma placa dessa Para você rodar numa qualidade parecida com a que eu joguei E eu joguei aqui numa boa Então, fica muito bom O GeForce Now vindo para o Brasil, o que, é que vai acontecer? Eu joguei 30 horas no modo gratuito No modo gratuito você fica uma hora dentro do GeForce Now E aí você recebe um disconnect, né? Essa questão Pro cara que, por exemplo, ele trabalha muito, ah, é, tem uma vida corrida e tal, talvez seja uma boa. que ele pode chegar em casa, já delimitar, oh, vou jogar uma horinha aqui, tu jogou uma horinha, vaza, vai dormir, vai deitar pro outro dia. E esse cara, quando ele tiver tempo, talvez nas férias, né? Talvez aí num, num feriadão aí, ele vai lá e aluga o serviço. O, o aluguel né, do Google, do, do, do GeForce Now nos Estados Unidos é 9,99, 10 dólares né aqui eu não sei como é que vai ser a nacionalização desse serviço né, mas a gente sabe que pelo menos as as outras empresas que se instalaram aqui cobram ali por volta de 120 a 130 né? mas são, na maioria são empresas menores e não tem toda a infraestrutura que a NVIDIA tem a NVIDIA quer fazer uma rasterização do serviço dela né, ela quer distribuir isso para a maior uh, quantidade de pessoas possível, assim como faz os outros streams, né? Divide isso para o maior número possível para você conseguir diminuir aí a, a, o valor do serviço e consecutivamente você ter um, um preço mais competitivo dentro do mercado. Isso é bom porque as outras empresas vão ter que baixar os seus serviços, né? Para competir com, com a NVIDIA, mas a gente pode esperar aí algo na casa dos... 70, pelo menos, eu acredito, né? Pelo menos uns 70 ou 80 reais mensais, podendo aí é, ter um desconto se você comprar um serviço semestral ou anual. Pro cara, que, pro cara que, que joga muito, eu acho que é uma boa demais, cara. Porque agora, o que, que você pode fazer? Você pode ter um Playstation, né? Você pode ter um Nintendo e um, um notebookzinho baratinho, furreca, velho. Colocou no monitorzão bom, você tem ali os exclusivos daquela plataforma que você escolheu. E você pode jogar a maioria dos outros jogos no seu notebookzinho forreca. Porque você vai ter um, um combo aí. Então, então percebe que você vai ter ah, o melhor dos dois mundos, né? Você vai pegar lá os exclusivos que você quer, jogar naquela plataforma. E você ainda vai poder é, economizar vindo para o PC, porque o PC a onda dele é essa é você economizar no jogo porque o jogo ele tá sempre mais barato no PC então você consegue economizar muito vindo para aqui para o PC certo então o GeForce Now vai dar essa brecha agora inclusive a gente tem uma uma gama de jogos gratuitos que é dado aí pelas pelas outras empresas Epic Games a Steam de vez em quando dá alguma coisa né a Ubisoft direto eles estão dando ali alguns joguinhos que já entram é dentro do GeForce Now e jogos bons, cara, já saiu o Watch Dogs 2 né, já saiu uh, Far Cry 3 agora tá em, tá em, tá gratuito, é, então assim tem, tem jogos muito bons, né, o GTA a própria GTA 5 já foi dado de graça na Epic Games, então tem sim jogos muito bons que eles dão, né então assim, elas por elas você economiza mais e se você pensar assim que você vai gastar mais ou menos uma média aí de 800 reais anual para você ter um acesso quando você paga o serviço você pode jogar ali se eu não me engano até 6, 7 horas né é consecutivamente é, sem ser sem receber esse desconecte mano é difícil um cara que joga aí seis horas consecutivas né de, de um jogo a não ser que ele esteja num de uma, em uma férias aí decidiu que vai jogar o dia todo né mas aí o que acontece, você recebe aquele desconecto, mas você pode entrar de novo, ficar mais seis, 7 horas. Não sei como é que vai vir serviço aqui para o Brasil, né? A quantidade de tempo que eles vão manter, se vai ser padrão ou se vai ter um, algum certo tipo de mudança, né? Devido à nossa região, localização e nacionalização do serviço. Mas, enfim, é uma boa, cara. Mesmo que, que esse preço seja um pouquinho acima do que a gente está acostumado de ver de streams aqui por volta ali de, de 20, 30 reais, que seria o ideal, né, <risos> se fosse esse preço, aí acabou, aí é um serviço definitivo para jogos, não tem jeito de, de, de combater, e quando a gente tá, é, não tem essa, essa opção, a gente fica muito à mercê do mercado, muito à mercê, eu tinha decidido trocar de placa de vídeo agora também, não vou poder, cara, provavelmente eu não vou poder até 2023, até 2024, porque esses preços de hoje estão absurdos, né? Então, assim, ficamos a muito à mercê do mercado. Mercado volátil desse jeito. E o mercado de computadores é sempre assim. É, tem uma alta, depois tem uma baixa. Depois vai, ter, vai inundar um mercado de placa de vídeo aí, usada de mineração. Mas aí é uma placa de vídeo ruim. que, né? Ela funciona ali, mas ela pode tanto funcionar 3 anos quanto seis meses. E te deixar na mão. Aí você tem que levar, tem que arrumar. Acaba que se você colocar na ponta da caneta, né? Talvez você gaste mais tendo o seu próprio hardware. Assim como acontece, o pessoal faz muito é, cálculo de, de quem tem carro, né? Quem aluga. Então, assim, geralmente esses aluguéis Eles saem mais baratos, né? E aí, na verdade, é isso que a gente quer, né? A gente quer receber um, um serviço mais barato sempre como consumidor. Então, se você quiser, né? Você pode entrar lá no site do GeForce Now é, e participar de um de um teste que vai ser feito aqui para alguns jogadores. Você pode colocar o seu o, o seu e-mail lá para ver se eles te dão acesso a esse teste. Algumas pessoas vão receber aqui no território para fazer um, um, um teste de usabilidade, de é, de como que está o serviço, né? Para ver se a, a internet daqui vai vai se dar bem com com esse tipo de serviço, mas num primeiro momento pra mim já tá excelente E ele vai ser Se ele sair aí né a, um, Primeiro semestre do ano que vem Mano, vai ser Uma boa, eu mesmo já vou partir pro GeForce Now Vou esquecer esse negócio de é, De ter computador gamer aí Que dá trabalho demais Cara, ter um computador gamer dá trabalho Demais Mesmo, é sempre Peça que dá errado e depois você tem que E quando você tem aí dependendo do, do, do, do equipamento que você tem aí lança um drive fica tudo cagado aí volta e o jogo dá e o jogo fica tudo bugado todo lascado entendeu e já no serviço do GeForce Now eu não senti nada disso eu vi que o jogo roda liso né já é uma preocupação que eles deixam então eles otimizam bastante aí essa questão a gente vai poder jogar em 1080p é, 4k dinâmico não né? eu acho mas a gente vai ver a nossa grande preocupação aqui no Brasil falando de Brasil é a internet em alguns locais eu mesmo sou um cara privilegiado aqui na minha região porque aqui tem algumas empresas locais que ofertam né uma internet muito boa por um preço bem acessível e elas ah, são bem tranquilas né você vê eu tenho aqui uma internet de 450 megas eu gasto 130 reais mensais e já tem a internet de 800 megas aqui na minha região por 189 né então assim é uma é uma boa né é uma boa mas tem algumas regiões do Brasil que realmente a internet não é muito boa a gente tá ainda tá ali no patamar de 30 Mega 40 Mega 50 Mega com uma conectividade muito ruim né um ping muito alto com, com relação aí a, a a todo o serviço e isso pode afetar bastante quem vai poder quem não vai poder acessar o serviço. Mas de um modo geral, a gente vê uma, uma melhora né, nesse sentido aí. E Quem sabe aí possa ser uma boa solução para a gente. Especialmente no ano de 2022, que as coisas ainda vão estar ruins. Dificilmente elas vão melhorar, tá bom? Foi um pouquinho longo esse vídeo. Tinha muita coisa para falar. Testei bastante o serviço para me expressar aqui e dar minhas opiniões. E você, o que você acha do GeForce Sinal? Será que ele vai ser um adendo interessante ao mercado do Brasil? Ou não? Você acha que a galera ainda vai preferir é, consumir o seu próprio hardware? grande abraço para todo mundo que ficou até aqui. Um bom domingão para vocês, beleza? E até mais!